forte abraço a todos vocês que acompanham esse canal. Vamos aí para mais um vídeo, espero que vocês gostem Caso gostar, não esquece de compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. Aqui nós temos uma área molhada. O muro ele vinha até essa parte aqui, o rio passava por esse carrinho de mão, fazia uma curva, passava ali por aquele pé de banana e ia ali por trás. E a gente a gente falou com o vizinho lá do outro lado. Ali também ela tinha muita água. A gente cavou. Eles devem fazer um monte de curva. Porque tinha sujeira. Nós cavamos o, o, a margem do rio por lá. Deixamos retinha. Agora nós estamos limpando o rio novamente. Todo ano tem que limpar. Porque quando chove a água vem e aterra um pouco. As margens do riozinho. Aí passou a chuva. Então agora nós vamos aterrar um pouco aqui. Ó. Aqui eu espalhei umas palhas de açaí. Eu já fiz a limpeza do, dos açaí aqui. Para a gente poder... Com o tempo isso aqui vai virar adubo, ó. Então a gente vai limpar aqui direitinho. A gente já roçou. Aqui eu fiz o um portãozinho aqui, ó. A terra é um pouco molhada, né? Mas depois que ela enxugar, vai ter uma limpa. Fazer uma limpezinha de alguma sujeirinha que tem. E espalhar aqui, ó. Pra virar um adubo e aterrar mais um pouco. Pra poder não juntar água. Ali junta bastante água ainda, ó, Quando chove aqui, ó. Essa área aqui que eu aterrei, ó. Você vê que tá um pouco mais sequinho ó. Ó, tá um pouco mais sequinha Só que aqui, você vê que o mato aqui tá bem mais verde Por quê? Porque aqui Aqui é muito molhado, a tolo aqui, ó ó, a tolo ainda Então aqui o bom é aterrar uns 20 centímetros Então eu vou jogar aqui na parte desse canto aqui todinho ó, Pra poder plantar algumas plantinhas pra minha mãe Ela já plantou alguns pés de coqueiro aqui, ó Meu irmão plantou aqui pés de banana E ali depois nós vamos fazer Isso aqui era a cerca velha A cerca passava aqui, ó e o rio passava aqui, ó, nesse pé de coqueiro Fazia a curva e ia para lá Aterramos o a terreno do, do vizinho também E é isso aí, vamos que vamos viu? Olha que legal aí, ó. show de bola ó. Olha aqui os pés de banana Como é que tá aqui agora Aí essa terra aqui, ó, nós vamos para todinha aqui Como eu falei, alguma sujeirinha Nós vamos separar Que vem no rio, né Aqui eu já roncei, ó Esse rio Esse mato ele impede, ó Então ele, ele impede a passagem, ó Então ele vinha aqui nessa, nessa estaca Ele já fez uma curva pra lá Plantamos açaí aqui pra não ir pra o um muro Aqui também, ó E aqui, ó, eu estou Cavando aqui, ó Cavando com a, com a pá aqui, ó Tudo aqui pra largar aqui, ó Já cavei aqui ontem E agora eu vou cavar pra cá, ó Essa terra todinha aqui tem que sair, ó Agora aqui, ó eu vou cavando assim de pouquinho em pouquinho aqui, ó todo ano gente chove e a terra aqui ó então eu vou todo ano eu tiro aqui e jogo para dentro ó. faço uma pontinha aqui eu fiz o um muro deixei o rio livre para não ter nada de problema É isso aí, minha gente, por hoje é só, até o próximo vídeo, fui, tchau, deixe seu like, compartilhe, forte abraço, fui, se inscreve se não for inscrito, vamos, vamos!